E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ferrez. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que estejam escapando ainda. Vou estar bebendo água porque hoje não é dia de café. Bom, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu pensei, não reparo na minha voz, que eu já estou ruim alguns dias. De vez em quando eu fico com essas crises aí, desde o Covid, né? E é uma crise meio. Tem a ver com aquele negócio lá que eu vou lembrar que usa bombinha. Eu vou lembrar isso aí. Então, tem também afeta a memória Mas eu vou falar com vocês o tema de hoje aí, mano É que nós já perdemos, né? Todos nós já perdemos E por que, que eu pensei em abordar esse tema? Porque eu tô vendo muita gente é, falar Ah, Ferrez, mano, fala da eleição Os pessoal tá falando que isso é aquilo Quem tá na frente de quem e tal O Bozo tá na frente do Lula, o Lula tá na frente do Bozo, não sei o quê Tem um monte de fake news aí Mas não é nem isso, rapaz, de verdade De verdade mesmo que, que me preocupa hoje em dia que está me preocupando? Tá me preocupando a escalada que o negócio está tomando E principalmente se vai ter algum vencedor né? No final disso tudo, se vai ter algum vencedor Claro que se o Lula ganhar melhor E a gente vai ter um governo duro, com não sei o quê, com oposição, bababá e tal Mas é bem melhor, não tem nem comparação, certo? Então não tem nem que declarar voto, porque se eu fizer um vídeo aqui declarando voto Todo o meu trabalho foi em vão, porque não é possível, né? Porque as pessoas já não estão acompanhando o Trump já não sabem é, inclusive que eu tenho minhas discordâncias também de muita coisa e tal Assim como muita gente também tem as discordâncias Mas que nesse momento não tem nem escolha, tá ligado? A escolha, objetiva é o cara Mas eu quero dizer assim, o que, que nós estamos perdendo até chegar na eleição, né? falta poucos dias, né? E a gente tá dando uma escalada aí, mano, de doideira, tá ligado? E não é só no caso do Roberto Jefferson, que é um caso extremo né? A mãe fala, o cara ficou louco, não, ele não ficou louco não, ele é mau caráter mesmo, mano. ele tá indo até, ele fala assim, eu posso, eu sou privilegiado mesmo, eu sou branco, entendeu? Os caras não tem limite, mano. E aí vai o policial lá buscar o cara na casa dele, ele atira três granadas, atira de fuzil, vocês viram aí, e no final o outro policial vai lá e fala, não, aquele pessoal ali é do escritório, vai ser do jeito que o senhor quiser, não esquenta. E aí você fica falando, caramba, mano, eu fiz até uma petição aí no Twitter, né, vamos transferir esses caras pro Capão, mano, né, vamos transferir esses caras pra cá com a mesma conduta, porque aí, já pensou essa ideia? Não, senhor, eu vim buscar o senhor, o senhor acabou atirando em mim, mas não, não esquenta, Vou tomar um café aqui, a gente resolve. É, é, é, é um país de cara de pau, descarado, né, mano, deslavado, e ninguém tá fazendo nada também, então vai indo, vai indo, vamos, vamos além do limite. Eu acho, eu acho interessante que os caras viam esses caras postando arma, dando tiro em alvo e achou que a arma não, não ia ser usada nunca para ferir ninguém, né? É que nem o chupetinha de, de milícia lá, que foi eleito em Minas Gerais com um milhão e meio de votos, a mesma coisa, entendeu? Um cara que também vive é, é, postando arma, como encaixar o pente no fuzil, isso e aquilo, e no final, vocês acham que isso aí é brincadeira? Vocês acham que o cara tá fazendo só de, de, de, de, de amostragem, Entendeu? Mas essa escalada, pessoal, ela, ela preocupa demais. Porque assim, no dia a dia, mano, as pessoas estão foda, velho. No dia a dia as pessoas estão É Você para o carro para uma pessoa atravessar, o cara sai de trás de você, que nem ontem o cara fez comigo, saiu de trás de mim, de trás do meu carro, já atravessou na faixa, tá ligado? Passou quase por cima da pessoa e entrou na contramão, mano. Você fala, mano, o um cara desse não tem compromisso nenhum com ninguém, mano, nem com ele mesmo, entendeu? Imagina com o trânsito. Tá ligado? Então assim, tem muita coisa que está acontecendo Que a gente tem que ficar relevando Relevando no dia a dia é, E aí aconteceu uma coisa pessoal comigo Que me deixou bem chateado também é, A minha filha foi participar de um campeonato de judô Não é campeonato, é festival né? Deixa eu corrigir aqui Festival, o que é um festival? Festival, todo mundo ganha medalha Se eu me cadastrar lá eu Lutando ou lutando, eu vou ganhar minha medalha Se eu lutar com uma pessoa Perder, eu vou ganhar minha medalha Todas as medalhas são iguais Tô falando isso para vocês entenderem o nível. Desde o começo que a gente chegou lá no festival aqui é, de São Lourenço, né? Desde o momento que a gente chegou lá no festival de São Lourenço <coughs> no, no no ginásio e tal. Acho que é ginásio, estádio o nome sei, ginásio, eu acho. E aí tinha um cara na camisa do Bolsonaro, um otário lá, camisa do Bolsonaro, preta, e, e ele tá no meio das crianças filmando as crianças, e ele ficava passando para cá fazendo live. E aquilo já me incomodou. Eu falei pro Maurício, porra, mano, olha isso, no meio das crianças. O cara lá no meio do tatame, né? No meio de todo mundo com a camisa do Bolsonaro. Se fosse alguém com a camisa do Lula, aí, não ia dar problema, né? Mas beleza. A gente ficou ali, observando, e aí começou as lutas. Desde que começou as primeiras lutas das crianças, o Maurício falou comigo, falou, mano, o bagulho tá muito forte, mano. As crianças estão rebentando as outras, mano. E a gente via mesmo, tá ligado? Que as lutas estavam, mano, a criança ia pra quebrar a outra. E o bagulho é festival, é um negócio que é... É pra você demonstrar ali um golpe que você aprendeu, pra você poder... Ou a pessoa te derrubou a vez, você derrubar outra vez nela, porque ajudou, então... Não tem muito o que você quebrar o outro, entendeu? Mas eu tô vendo, aí foi crescendo a categoria, sub-15, sub-16, sei lá... As meninas de 12 anos, 13 anos, e o negócio começou a pegar fogo, rapaz. Começou a pegar fogo. Quando chegou na a, a categoria sub-18, que é a categoria da minha filha, que ela tem 15 anos... Uma, duas meninas estavam lutando lá e uma menina arrebentou a outra, mano, jogou até no meio da plateia lá, a menina machucou, certo? Foi resgatada lá, teve que chamar a ambulância, tudo pra menina. E eu falei, meu, olha isso, não exagero, se todas as porras da medalha são igual pra que que tem que quebrar outra pessoa, né? Mas as lutas estavam assim, mano, não tava o que o judô ensina. Que você utiliza o corpo do outro com respeito pro seu treino. E que você protege o corpo do outro. Por isso que muitas vezes você pega na manga, da, da, da, pega no, no judogi, né, na manga aqui do kimono, e você protege o braço do cara antes de dar o um golpe. Muitas vezes a gente, a gente aprende o tempo todo isso. Tanto que a gente aprende no judô a mais cair do que a, a derrubar, entendeu? Porque é mais importante a sua queda. E aí foi a luta da minha filha, né, minha filha foi lutar a primeira vez, a primeira vez perdeu, a menina deu um, é, um estrangulamento nela, beleza e tal, mas já tava, o pau tava comendo já, eu falei, ó, oh, vai devagar aí, vai devagar, pedi pra todo mundo ir devagar, na segunda luta, a menina pegou minha filha e foi dar um ultimata. O que, que é um ultimato? Ultimato é um golpe, rápido que você tá aqui com a sua perna, você vira, joga a perna por trás do outra pessoa e faz a pessoa atravessar por cima de você e cair de ponta cabeça, praticamente. É um golpe bem perigoso e é um golpe que não é muito recomendável para quem não tem muita experiência. Você entendeu? Por quê? Porque se você, se a pessoa não souber cair, ela cai de cabeça e machuca a cabeça. O que que aconteceu? A menina tentou dar um ultimato, não conseguiu, a minha filha é pesada, minha filha virou pro lado, a menina caiu em cima do braço da minha filha, quebrou o cotovelo. E aí aquele desespero todo, a gente correndo, e chama a marca, a, a marca veio, e aí chama a ambulância, e aí nós fomos pro hospital também. Ficamos lá nós, os pais da outra menina. Tô culpando a menina que deu o golpe do Te Não. Pode acontecer, a menina tomou a atitude de fazer um golpe mais arriscado, e deu essa merda. Mas eu tô culpando o que vem depois. E é por isso que eu falo para vocês que todos nós já perdemos. Os pais da menina não me procuraram, a menina não procurou a gente para poder saber se, ela, se a adversária dela ficou com sequela, se deu problema. Então, pô, você está ali num festival, uma coisa comemorativa da arte do judô, você derruba um oponente, machuca, quebra, você não vai saber, você não vai perguntar, Os que exemplos de pais são esses? É porque eu mesmo, se minha filha faz alguma coisa dessa com a filha de alguém, eu vou lá, aconteceu, é no esporte, normal, não tô dizendo que não acontece. Quem pratica judô, Gil, sabe que tem lesão, né? Mas você, aconteceu, vai lá, procura, eu, meu, quero saber daquele pai, eu, eu quero saber daquela mãe, eu quero entender, pô, deve estar sofrendo, né, no hospital, imagina. Qual a sequela que teve, será que quebrou o braço, será que não? Não, afastou simplesmente, as, as pessoas se afastou, não procurou a gente, não foi conversar. Os familiares da outra menina também Que levou o prejúrio nas costas Que bateu as costas com tudo O risco de lesão na coluna os cara, o adversário adversário também não foi procurar Não foi saber se estava vivo, se não estava Então eu falo pra você, pessoal Nós já perdemos Quando junta aquele tanto de gente volta da casa do Roberto Jefferson Pra proteger um bandido Aquilo ali é bandido, né vocês não falam de bandido? É bandido, não tem que ter boi pra bandido Mas por que, que os moçomins não estavam tá protegendo um bandido? É, um cara que foi acusado em primeira instância, foi culpabilizado já em primeira instância, foi julgado e está cumprindo pena porque tem o benefício de cumprir em casa por causa é do problema de saúde. Quanto parceiro meu que em cadeira de roda cumpria preso, né? O cara com pneumonia cumpria preso. O cara com câncer cumpre preso. O cara não, o cara tem um problema de saúde e não vai cumprir em casa. Desrespeita todas as leis que eram para ele cumprir, atira na polícia, joga a granada, e no final tem um monte de idiota lá, lutando pelo cara. O Brasil não tem mais limite, rapaz. Não tem mais limite. Essa é a verdade. Essa é a verdade que não tem mais limite. Quando você vê que acaba um negócio desse, uma criança se machuca. A pessoa não vai lá, não pergunta, não... não entendeu? Quem foi, foi o pessoal da nossa equipe. Eu agradeço o pessoal da nossa equipe que foi lá. O Pedro, o Fábio, a Fran. O pessoal da nossa equipe foi lá saber, foi até o hospital com a gente. Entendeu? Agora, fora isso, o pessoal entendeu? Porque é filho dos outros, então foda-se, né? É filho dos outros, então foda-se. É que nem quando você vai em frente de escola aí, você vai filmar seu filho na apresentação, só o seu filho que interessa, você vai na frente de todo mundo e que se foda o filho de todo mundo. Você vai buscar o seu filho na escola, a mesma coisa, entra no carro, filho, o resto, tudo que se foda, espera, é atropelado, se você puder passar por cima do outro, você passa, tá assim, mano, tá assim, infelizmente. É de deixar a gente doente mesmo, é de deixar. É... Eu não quero terminar esse vídeo assim, quero terminar esse vídeo dizendo para vocês que a gente tem uma grande oportunidade de mudar esse país. Então vamos virar voto, vamos conversar com as pessoas, não vamos se ausentar. Tá bom? Eu estou vendo muita gente perguntando, ah, como eu manifesto? Posta no Instagram, posta no Twitter, posta no Facebook, posta no grupo da família. Fala, pessoal, já decidiu quem vai votar? Vamos votar. Não somos nós que estamos errados em querer um governo humano. Nós não temos raivas de pessoas negras. Nós não temos ódio de trans, nós não temos ódio de gay, nós não temos ódio de movimento LGBTQI+, nós não temos ódio de pessoas diferentes, de pessoas iguais, nem de pessoas amarelas, de pessoas azuis, nós não, nós não somos essas pessoas, entendeu? Nós não somos esses caras que estão plantando essa divisão, nós somos as pessoas que estão tá querendo o bem do outro, a gente está lutando pelo bem do outro. O governo que a gente está tentando eleger é um governo de união, é um governo de mudança do país. Então não se escondam, mano. mostra, mostra a sua opinião E tem mais se, se tudo que você fizer A pessoa ainda achar ruim Que você postou no grupo da família e se posicionou Então não é seu amigo Então não é seu parente de verdade entendeu? Porque você tem que engolir um discurso fascista para poder ser amigo de alguém Não concordo Não concordo, pessoal De verdade mesmo Nós, nós somos pela diversidade Eu não acredito que uma pessoa é menor porque ela ama alguém do mesmo sexo Eu não acredito que uma pessoa é menor Porque ela tem a menalina diferente da sua Eu não acredito que uma pessoa é menor Porque ela tá em situação de desemprego Ou em situação de rua, certo? Eles acreditam nisso tudo Eles acreditam nisso tudo Eles acreditam que uma cor Uma... Uma... uma, uma... ah, meu Deus. Oh, Bom, vocês já entenderam, né? Eu não, não vou me checar porque dá raiva, mano Então vamos virar voto, vamos acreditar Não acreditar na narrativa dos caras Certo? que falta uma semaninha pra nós virar isso aí e pôr pra derreter mesmo. Porque a gente não pode deixar o país entregue nesses caras. É nossa missão, mano. Até o último minuto, é nossa missão fazer esse país ter a oportunidade de voltar a ser um país justo e inclusivo. Porque desse jeito que tá aí, mano, ninguém vai aguentar não, mano. Ninguém aguenta. Tá bom? Um abraço pra vocês, pessoal.